Fala galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário Essa semana, na verdade desde a semana passada ou desde alguns vídeos pra trás Eu tô trazendo temas de vídeos aqui de coisas referentes à minha vida, aos meus gostos Coisas que eu curto bastante e já revelei pra vocês que eu sou uma pessoa rocker <risos> E hoje eu trouxe aqui uma book tag que eu encontrei de uma das minhas bandas preferidas Que é Nightwish, são perguntas muito legais, tem mais ou menos muitas perguntas E algumas inclusive eu criei porque a tag não comportava toda a discografia da banda, porque foi feita faz tempo e não tá os CDs mais recentes. Daí eu acrescentei algumas questões ainda no final para ficar uma coisa mais ampla para quem quiser ir lá escutar as músicas que eu vou deixar todas aqui no box de descrição, os links junto das questões de cada uma para todo mundo ir lá conhecer não sei o que não sei o que e participar. E fica que as recomendações de cada pergunta estão ótimas. <música> A primeira questão é referente à música Elven Path okay. Seu livro favorito De alta fantasia Meu livro favorito de alta fantasia atualmente Eu acho, talvez porque eu tinha lido recente esteja com ele mais fresquinho na memória Talvez seja é A Quinta Estação de N.K. Jameson Eu inclusive comprei a edição física, tô doido pra chegar aqui em casa Comprei até os outros dois né? As duas continuações O Portão do Obelisco O Jardim da Pedra, sei lá o que é O Portão do Obelisco, como é o nome do outro? Não lembro não Céu de Pedra. O mundo que foi construído aqui nessa trilogia, ele é muito complexo, muito rico, o livro é até um pouquinho denso até você engrenar de verdade na história e pegar o fio da meada, e tem muitas referências a elementos geológicos inclusive uma das classes principais de seres desse livro aqui são os orogênes seres que conseguem manipular a Terra de alguma maneira, isso é spoiler? Talvez não. Número 2, Bless the Child um livro que contém a perda da inocência do protagonista ou de algum personagem esse livro que eu trouxe para exemplificar aqui para expressar este sentimento é Meu Pequeno País, de Gael Faye. Eu falei um dia desses sobre esse livro aqui no canal, numa live, que inclusive foi a live que eu caí, passei uns 10 minutos quase pra voltar, e <risos> muito obrigado a quem ficou até o final daquela live. Eu vou deixar o card aqui, passando aqui em cima, pra todo mundo ver. A gente vai acompanhando o Gabriel, ele tem só 10 anos, e ele vai perdendo a inocência aos poucos, descobrindo como é que funciona o mundo, e o que é que tá acontecendo ao redor dele, durante o massacre e o genocídio ruandês, que aconteceu lá no ano de 1992, no Burundi. Inclusive, o ano que eu tava nascendo. Olha só como são as coisas. Fiz algumas marcações aqui nesse livro. Essa edição da Rádio Londres é muito bem caprichadinha. A diagramação é perfeita e foi uma história que eu gostei muito, depois de algumas recomendações. Inclusive, eu recomendo bastante. O link pra esse livro e pra todos os outros que eu vou falar que tem na Amazon, tem no Submarino, na Americanas, eu vou deixar os links gerais dessas lojas aqui embaixo no box de descrição também, tá certo? 3. Slaying the Dreamer. Um livro que um personagem que você ama, morre. E aqui, né, já pelo título a gente pode ver que talvez tenha spoiler, então se você não quer receber um spoiler, mesmo que seja pequeno, assim não vou falar o que é que vai ser aqui, é, você passa para a próxima pergunta. O livro que eu vou responder nessa questão é A Dança da Morte, de Stephen King. Também tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards. E esse livro é um livro gigantesco de, sei lá, 1.200 páginas se eu não me engano, acho que é mais ou menos isso. Eu li durante os meses de setembro e outubro desse ano. E é um livro muito grande, com muitos personagens, e certamente uma hora ou outra alguém vai morrer. Até porque porque o livro se trata de uma epidemia mundial, no caso, uma pandemia, que aconteceu ali, uma gripe muito forte, que mata 99% da população mundial, e esse 1% que resta vai tentar se reorganizar, sobreviver, frente aos novos perigos que estão aparecendo por ali. Quer dizer que era frente aos perigos, mas são novos perigos, que na verdade não são novos, né? São perigos que todo mundo já conhece atualmente, inclusive. Inclusive, acho que o estilo dessa música, a levada dela, combina com esse livro da Dança da Morte, apesar do livro ter umas partes um pouco paradas, e a música ser bem Acelerada, mas dá uma, uma combinação legal. 4. Ocean Soul, um personagem que está em busca de algo mais. Aqui eu vou falar sobre o conto A Noite Cai de Camila Cerdeira, que eu li muito recentemente, ainda nesse mês de novembro. É um conto de fantasia com elementos brasileiros e referência a alguns animais de mitologias, como lobisomem e saci. O que eu gosto muito aqui nesse livro é que ele traz esses elementos de uma maneira muito natural e a gente tem as protagonistas que são gêmeas, jovens bruxas e urubá. Uma é filha de Oshossi, outra de de e é muito legal ver como esses elementos mitológicos na história estão ali fazendo parte com todo um plano de fundo, uma coisa que é bem desenvolvida com relação aos personagens e as questões religiosas também. Daí as irmãs gêmeas são Ana e Cecília, nossas protagonistas, e Ana tem um crush em Samantha, que é uma amiga dela, e essa personagem, Samantha... É uma personagem que procura algo mais da vida, além do que o destino preparou para ela. Só lendo o livro para saber sobre o que é que eu tô falando aqui, mas é um conto que eu recomendo muito, inclusive eu dei cinco estrelas. Número 5, The Poet and the Pendulum um livro que aborde suicídio. E o livro que eu trouxe para exemplificar aqui é um livro que eu não tenho edição física, mas muitas pessoas conhecem, inclusive tem um filme desse livro, que é Por Lugares Incríveis. Nesse livro os protagonistas são Violet e Finch, eles vão se conhecer e criar um relacionamento em que vão conversar muito sobre vida e morte, e os dois estão pensando em suicídio, sendo que cada um tem a sua vida, cada um tem as suas questões, e juntos eles vão procurar encontrar um caminho para seguir. É um livro que muitas pessoas amam, favorito de muitas pessoas. Eu achei um livro ok na época que eu li, mas é um livro que ainda assim eu recomendo para muitas pessoas, sempre com o um aviso de que pode ter gatilhos para alguém. Inclusive, The Poet and the Pendulum é uma música que conta uma história, uma das maiores músicas da banda Nightwish. Ela tem mais ou menos 14 minutos de duração e é dividida em cinco atos fantásticos, foi uma das maiores obras de arte que já foram compostas na música mundial, isso eu tenho certeza de dizer, aqui. a fonte é minha própria cabeça mas se você quer ouvir uma música que tenha muitos contrastes, uma música longa que faça você se sentir imerso na história e na musicalidade recomendo que ouça The Poet and the Pendulum além de outras que eu vou falando ao longo desse vídeo 6. Sahara um livro que se passa no deserto e aqui eu trouxe para exemplificar um livro que eu também não tenho edição física, que é Maze Runner Prova de Fogo, infelizmente a série Maze Runner foi caindo Ao longo do tempo Foi perdendo aquela magia que tinha no primeiro livro No correr e morrer Com toda a história do labirinto Depois outros elementos foram sendo adicionados O plano de fundo foi sendo ampliado né, As coisas ali por trás do labirinto Toda a sistematização dos esquemas Que estavam acontecendo por ali E foi uma história que foi seguindo por uns rumos Que eu não fui gostando tanto ao longo do tempo Apesar de eu ter muito carinho pela série inteira E pelos personagens que estão aqui presentes Sahara é uma música que também tem um uma ambientação muito boa, e é uma música que inclusive combina, se você for ver assim diretamente, eu não li ainda o livro, mas com o livro Cidade de Bronze eu acho que vai ter tudo a ver, inclusive essa é uma música que me lembra muito o livro que eu já li que é Golem e o Gênio 7. Last of the Wilds um livro que se passe em um ambiente selvagem ou floresta, Para essa questão eu trouxe um livro que não se passa inteiramente neste ambiente, mas que tem uma grande parte que se passa em um ambiente de floresta, que é Filhos de Sangue e Osso, um livro também com mitologia e escrito por Tommy Adeyemi Li esse ano, eu gostei muito, já tem vídeo aqui no canal Eu gostei principalmente dessa parte mitológica Que tem cenas muito visuais, muito bonitas, muito coloridas Obviamente na minha cabeça, na minha imaginação Acredito que nada de quem lê esse livro também é assim Mas uma coisa que eu não gostei muito aqui nesse livro Foram os relacionamentos de alguns personagens Fora isso, é um livro muito bom Eu tô doido pra ler a continuação Inclusive essa edição é muito bem caprichadinha Os detalhes em dourado O nome que brilha, aqui por dentro também tem um detalhe, ó a quarta capa é bonita. Eu, a quarta capa, mostrando a folha de guarda. quarta capa também, enfim, é uma lição muito boa. E combina super com esta questão. Tô mentindo? Não tô. Aí vem a questão 8. Are the in the sun? Eu... Tô falando inglês, eu tô bilíngue muito aqui nesse vídeo Um livro com seus personagens que são pais ou mães favoritos E um desses livros que eu trouxe aqui só pra exemplificar É A Lógica Inexplicável da Minha Vida O um livro de Benjamin Aller e Sains, Que é o mesmo autor de Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo Percebemos que ele já gosta de um título grande aqui Além dessa capa muito colorida e bonita Esse aqui foi um livro que eu me emocionei demais Os personagens adultos Porque aqui a gente vai acompanhar a história de alguns adolescentes Principalmente Salvador que tem um pai adotivo que é gay E daí a gente vai ter vários tapas na cara Vai aprender muita coisa com os personagens Tanto com os jovens, quanto com os adultos Que é um livro que eu marquei algumas coisas aqui Não tantas, mas só as coisas principais, Assim, que eu achei na minha visão. um livro que eu recomendo a todo mundo. Quem quiser se emocionar, pega esse livro aqui. É um livro um pouco triste é um livro que vai trazer também muitas emoções. Também tem vídeo desse livro aqui no canal também, se eu não me engano. Se tiver, vou deixar aqui nos cards. Eu já perdi até a conta de quantos livros já tem no card. Mas só pode ser cinco. Se não tiver nos cards, vou deixar aqui no box de descrição. 9. Wanderlust. Um livro com personagens que viajam um tempo inteiro. É viagem feliz? Não é. Mas eu trouxe aqui A Vida em Tons de Cinza, um livro de Ruth Sepets. E aqui, minha gente, se aquele livro ali era triste, esse aqui é 100 mil vezes pior. A gente vai acompanhar a Lina. Ela é lituana, tem 15 anos. Ela é uma artista em ascensão, né? Ela gosta muito de desenhar, tá trabalhando na sua arte. Mas mais ou menos no mês de junho de 1941, a polícia secreta soviética tá invadindo as casas das pessoas e deportando. E Lina é deportada também, junto com a sua família. E não é pra qualquer lugar, né? É pra um campo de concentração na Sibéria. Lá a gente já viu que eles vão viver numa situação muito difícil, muito muito precária, sofrendo bastante, todas as pessoas ali sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, além de um apoiando o outro, tentando apoiar como dá. E o legal desse livro aqui é que a autora Ruta, ela foi até a Lituânia para falar com pessoas que foram sobreviventes desses campos de concentração, desses gulags, lá na Sibéria, para poder escrever esse livro baseada em coisas reais. Então esse aqui é um livro muito emocionante, muito pesado em alguns momentos, muito triste, mas nem por isso deixa de ser bom. É um livro fininho, que dá para ler muito rápido, mas mas é maravilhoso. Inclusive, não vejo muitas pessoas falando sobre ele aqui. Eu pedi em troca do Scooby faz um tempo, porque eu fiquei com vontade e não lembro se eu não achei pra comprar ou se tava caro, não sei. Mas estava disponível no Scooby e foi simplesmente tudo pra mim. Próxima questão de uma das músicas mais queridas das pessoas, uma das músicas um pouco recentes da banda, que é Storytime, um livro nostálgico. Essa questão aqui dessa música, na verdade, essa música faz parte de um álbum chamado Imaginarium, que é um álbum visual da banda. Tem um filme completo disponível na internet, você procurar por aí, você vai encontrar. E é uma coisa muito legal. Toda a história das músicas desse álbum é sequencial. E ele vai formando, né? Cada música com seu clipe. Uma história completa que vai se transformar nesse filme. Já prevendo aí toda a questão de álbuns que são filmes, né? Uma banda precursora no movimento. Um livro nostálgico pra mim. Eu não tenho também a edição física. Faz muitos anos que eu li. Faz, eu acho, o quê? Quase 20 anos que eu li? Não, menos um pouco, né? <risos> 15, 16 anos que eu li, que é depois daquela viagem, de Valéria Piazza Politzi. Eu não lembro muito de detalhes sobre o que fala o livro, mas eu sei que vai contar sobre a história dessa adolescente Valéria que contraiu o vírus HIV e como ela vai viver a sua vida, basicamente. É um livro muito legal, um livro que foi muito emocionante na época, e eu não tinha o costume de ler nada nessa época específica da escola. E esse livro foi assim, um choque pra mim, foi até um pouco impactante. E se você conhece, deixa aqui nos comentários para eu saber se alguém mais leu na escola, ou leu quando era pequeno, ou conheceu recentemente. Mente. Tô gostando muito de fazer essa tag porque primeiro é uma banda e, segundo que as perguntas eu tô achando que tem tudo a ver as as, as descrições com as músicas, então mais uma vez eu recomendo que você use. Eu vou até fazer uma playlist, vou fazer uma playlist dessa tag, e vou deixar aqui no box de descrição no Spotify para ajudar você. Aqui, eles querem trazer todo mundo <risos> para o fandom. A pergunta número 11 é Fantasmic um reconto ou uma releitura de um conto de fadas e pelo que eu ouvi, eu vou trazer aqui o um livro que eu também não tenho físico, que é Trono de Vidro. Se eu não me engano, ele foi baseado pela autora no conto de Cinderela pra escrever a história de Selina Sardotian. Assim, pelo que eu li pelo que eu lembro, pelo que eu sei que eu tô lendo assim atualmente também, que eu tô lendo Bons Destronados de eu não vejo muita ligação não mas disseram que é, eu acreditei nessa história porque parece que é real, viu? E aí a gente já passa pra questão número 12 Idema Rue E se você ainda não fez a ligação, essa música Idema rule tem ligação de acordo inclusive com o autor da música Thomas, que é o dono da banda Nightwish tem ligação com um grupo de nômades, viajantes, de artistas Idena Rue, que faz parte da Crônica do Matador do do Rei, os livros de Patrick Rothfuss O Nome do Vento, o outro que eu esqueci o nome, O Temor do Sábio. Quando eu vi pela primeira vez essa música, inclusive, eu tinha lido fazia pouco tempo O Nome do Vento e eu fiquei muito empolgado de saber que tinha essa ligação entre a banda e um dos meus livros favoritos, que é O Nome do Vento, né? Que é o primeiro livro, né? O primeiro dia da Crônica do Matador do Rei. É uma música muito animada, muito pra cima. Recomendo que você ouça se você gosta dos livros de Patrick Rothfuss e quer conhecer músicas novas. Inclusive, eu ainda não falei sobre o que fala essa questão, né? Título de um livro que daria uma ótima música. Assim como essa música foi inspirada num livro e também é uma ótima música, Aí eu trouxe o um livro de um autor potiguar aqui de Natal, que é Enquanto Eu Não Te Encontro, de Pedro Ruas. Enquanto Eu Não Te Encontro, na verdade eu trouxe essa música aqui, porque inclusive eu trouxe essa música, ó, esse livro, porque ele tem uma música, tem uma música tema desse livro, que é cantada pelo próprio Pedro Ruas. Se você procurar no Spotify, você vai encontrar. Enquanto Eu Não Te Encontro, Minha Vida É vagar. E outro livro que eu trouxe que também daria um ótimo nome de música é O Amanhã Não Está À Venda, de Ailton Crená. Aqui. Eu também li faz pouco tempo e esse título, O Amanhã Não Está à Venda, me traz uma ideia política que até tem a ver com o que aborda o livro, que na verdade é meio que um conto, um discurso, um ensaio, umas reflexões desse autor sobre a pandemia que a gente tá vivendo atualmente, que parou o mundo, né? E seus desdobramentos. E eu pensei que esse título, O Amanhã Não Está à Venda, daria uma música muito boa da banda CPM22, que é uma banda, inclusive, né? As antigas, que inclusive tem músicas novas saindo recentemente. Eu fui atrás de saber. fui atrás de saber não, né? Eu tava ouvindo música, não sei o que, vendo as coisas, e vi que tinha músicas novas, inclusive a banda que eu gosto muito. A partir dessa próxima questão, número 13, eu que fiz essas questões, essas 1, 2, 3, essas últimas 4, porque como eu disse lá no começo do vídeo, não tinha englobado os últimos álbuns da banda, eu achei que deveria ter. A próxima questão número 13 é Cadence of Her Last Breath. O comecinho da música é esse aqui, ó. E é pra trazer um livro que te fez perder o fôlego, tudo a ver com a música, tudo a ver com o título. O livro que eu trouxe, inclusive eu nem peguei aqui ainda, é O Príncipe Cruel, de Holly Black. Eu li recentemente e gostei muito. E tem determinada cena específica aqui que me fez perder o fôlego. A última parte, se a gente teve, deixa, sei lá em quantas partes, deixa eu ver aqui. Três, talvez? Três talvez seja muito. Em quatro partes, a... Quarto, da terceira pra quarta parte e a quarta parte ali São partes que me fizeram realmente perder o fôlego Eu gosto muito Comprei o segundo volume tô doido pra o terceiro A Rainha do Nada Inclusive virou meme por aí afora Porque o povo não perdoa nada nessa internet E é um livro que em determinado momento me fez perder o fôlego Eu gostei bastante Só um exemplo, né? Eu poderia ter trazido outros livros, poderia também Inclusive, hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo Eu terminei Anjo Mecânico de Cassandra Clay, foi um livro que não me fez perder muito fôlego Mas me fez ficar ansioso pra continuação número 14 House the Heart okay. inclusive recomendo procurar a versão dessa música acústica que tem aqui no Youtube é perfeita House the... Favorito. Se você que tá assistindo esse vídeo Me acompanha no Scooby Já entrou lá no meu perfil Por algum motivo para curiar os livros Sabe que eu tenho muitos livros favoritos E um que eu falo pouco Apesar de eu gostar muito, muito É esse aqui O Garoto no Convés E John Boyne Foi um livro incrível Que eu não esperava Que ele fosse tudo o que ele foi Quando eu fiz essa leitura Até porque a edição Tem a diagramação apertada Eu já fui com preguiça Mas quando eu peguei isso aqui Minha gente Eu adorei muito Eu gosto muito de livros Que a gente acompanha um personagem Esse aqui é um deles Claramente que a gente acompanha um personagem Desde que ele é pequeno e conforme ele vai crescendo na vida, né? Crescendo enquanto pessoa e crescendo, crescendo mesmo. Idade. Essa aqui é a edição econômica, a edição normal, inclusive, eu não sei nem se vende ainda, porém essa capa eu ainda acho mais bonita. Se fosse a edição comum com essa capa, eu acho que ia ficar 100%, nota 10. Esse livro aqui vai contar a história de John Jacob Turnstile, e a história é inspirada em um fato real, que é o um motim que aconteceu no navio de guerra HSM Bounty, no ano de 1789. Isso eu tô lendo aqui atrás, viu? <risos> lá nas antigas. Que Esse menino, J John Jacob Turnstile, ele sofre muito, ele é um morador de rua, sofre muito abuso na rua, nos lugares lá no abrigo, onde ele fica, e ele faz pequenos furtos e tal e um dia numa dessas ele é convidado para fazer parte de uma tripulação trabalhando nesse navio, e ele vai, daí a gente vai começar a acompanhar essa história dele, é muito bom, tem momentos muito tristes, tem momentos divertidos também, alegres, porque ele é um personagem bem irreverente, a gente vai vendo assim como naquela primeira questão lá em cima, ele perdendo um pouco dessa inocência que ele tinha, apesar dele ser meio malandrinho, ao longo dessa história, é um livro muito emocionante também eu recomendo a todas as pessoas também todos os meus livros favoritos, eu recomendo a todo mundo meu né? ele favorito é pra isso mesmo. Número Creek Mary's Blood um livro que foi crescendo ao longo da história inclusive essa música é uma música que faz parte do CD Once que é o primeiro CD que eu ouvi da banda lá em 2013, mais ou menos 2014 e foi por esse CD certamente que eu me apaixonei por essa banda, essa música inclusive marcou muito pra mim, é uma música que eu tenho muito vivo na minha história até hoje porque esse CD, assim como os outros também mas talvez um pouco mais, por ter sido o primeiro sei lá, eu ouvi muito mais vezes que os outros e, inclusive foi por esse CD que a banda ficou conhecida que muitas pessoas conheceram a banda mas vamos lá, um livro que foi crescendo né? desde o começo da história até o final, foi uma constante crescente, a narrativa foi o livro Dois Reinos Sombrios que é o terceiro livro da série Três Coroas Negras, que é uma série que eu gosto muito tô doido pra terminar inclusive eu ainda não peguei o quarto livro, mas espero que em breve venha aí, é um livro que ele começa tranquilo, apesar de não ser tão tranquilo assim, porque várias coisas aconteceram do segundo pro terceiro, mas ao longo da história ele vai crescendo, vai se acelerando as coisas vão acontecendo e vão ficando mais complicadas ali os protagonistas, gosto muito gosto muito de verdade, e aí a gente vai pra nossa Última questão, número 16 Pan, que eu tentei falar aqui em inglês, mas eu falo Pan mesmo. Um livro com alguma mitologia que você gostou. Inclusive, essa música, e a música House of the Hort, da pergunta número 14, são as únicas duas músicas dessa tag que estão presentes no último CD lançado pela banda, nesse ano de 2020. E o livro que eu trouxe para exemplificar aqui é Golem e o Gênio, que eu falei até um pouquinho antes nesse vídeo sobre ele. E ele vai ter alguns seres mitológicos e uma mistura das culturas árabe e judaica. É um livro que tem uma mitologia muito legal. Quando eu peguei esse livro, eu pensei que ia ser uma coisa mais mas não sei como é que eu posso dizer, mais fantasiosa, mais acelerada, mais vibrante, mais frenética. Não foi assim. Ele é um livro um pouquinho mais calmo, mas nem por isso deixa de ser muito fantasioso. Ele tem uma mitologia fantástica ao longo do livro inteiro. Tem cenas muito gráficas também, personagens que são muito cativantes, tanto a Golem quanto o Gênio. E eu acho que é um dos livros de mitologia assim, mais diferenciada, com elementos mais encantadores, vamos dizer assim, que eu mais gostei. É muito bom mesmo. Então, essa foi a tag de uma das minhas bandas favoritas, assim como eu já tinha comentado no vídeo passado, mostrando, comentando um pouco do livro que eu escrevi quando era adolescente. Vou deixar o link aqui nos cards, se não der, vai estar aqui no box de descrição também. Mas você pode sempre entrar aqui no Elefante Literário, apertar aqui na fotinha, inclusive se inscrever se não for inscrito, e assistir todos os vídeos que já passaram aqui. Aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu vou lembrar de deixar um link com a playlist das músicas dessa tag aqui no box de descrição. Então, acabou o vídeo agora, desce lá e clica pra ouvir as músicas que estão presentes aqui. Porque eu, minha ideia era colocar aqui nesse vídeo, mas eu não ia conseguir porque o YouTube provavelmente ia me tombar, né? Vou fazer igual o Tom de carro Se você gostou desse vídeo, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pras pessoas que você não gosta tanto assim. <risos> mas não esquece de deixar o um seu like, que ajuda bastante na divulgação aqui do vídeo na plataforma do YouTube. Se liga que tem os links aqui pra que quiser comprar alguma coisa no box de descrição, como sempre tem, e segue as redes sociais e fica ligado em tudo o que está acontecendo por aqui. A gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu. Eu faço com essa mão, né? Valeu.